porra essa que tu tá querendo foder a importação, cara? Ó, eu gosto de foder, mas não importação, entendeu? Eu só acho que essas empresas, essas empresas como Shopee e, e, e outras que existem aí, elas precisam pagar os mesmos impostos que as empresas brasileiras, as empresas nacionais, pagam. Só isso. Aqui ninguém está querendo taxar é, ninguém, ninguém está querendo é, foder ninguém, muito pelo contrário. Mas vai acabar fudendo os outros. Não, não. A gente quer regulamentar essa questão. Existem empresas brasileiras, empresas que pagam seus impostos e essas empresas burlam... Os impostos. Mas e tu é... concorda que, que existem... Por exemplo, ó, vamos falar aqui um jeito meio grosso. E outra coisa... Esse isso, braço... Isso, isso é um projeto. Um projeto que pode ainda ter... É... Alguma ideia sua, que pode ter uma ideia dele, e a gente ainda vai discutir e colocar isso. É, isso, não é, isso não foi aprovado e isso não se tornou uma regra. Teve isso... um lobbyzinho, cara? Não, cima não de teve tudo. nenhum lobby, muito pelo contrário. E Isso é um projeto, e quando ele está é, é, no, no sistema de projeto, você pode mexer. Nele, com emendas, você pode fazer um outro projeto e emendar nele, você pode, é, você pode sugerir, porque aí isso vai para um relator e o relator vai montar esse projeto. O que a gente quer é que é, é, essas empresas, assim como tantas outras coisas que Estou a gente. Estou falando de AliExpress, OPIAS, é, é, para isso, isso aí. Tá. Isso aí. Né? O que a gente quer é. Sabe, deixar o jogo igual e não é, é, fazer com que os empresários aqui, as pessoas que trabalham, que pagam seus impostos, elas sofram com isso, porque o cara compra através dessas empresas que você está falando. Muitas vezes é, a coisa vem é, é de um valor, chega aqui com outro valor, empacotado com outro valor e mais uma série de coisas que a gente já, já é, detectou, que chegou de informações para a gente. Então, a gente está construindo essa ideia. Isso que é importante. Foi bom você perguntar? Porque isso é a construção de uma ideia. Isso não é uma ideia fechada, não é um projeto que está fechado, batido matelo e aprovado. Ele ainda vai ter uma série de etapas que vão poder melhorar, vai poder, é, é, de alguma forma, equilibrar para que as coisas saiam da melhor maneira. Com todo respeito, ah. eu tô, tomara que esse teu projeto vá para vinagre. Com tá todo o respeito. É, Sabe por quê? Ah. Ó, é, vamos lá. A gente vai falar desse braço aqui. Tá. Esse braço aqui não é fabricado no Brasil. Certo. Não tem uma empresa, uma indústria brasileira desse braço aqui. Tá. Essa porra vem da China. No Perfeito. caso, esse aqui vem de Los Angeles, vai? Tá. É... Porra, tu vai me fuder, caralho. Porque... Mas você, você comprou eu... ele como? Eu comprei, eu fui lá e busquei. Ah, você foi lá e buscou é. e trouxe ele. É. Entendi. Tirei da caixa, pá, coloquei na mala ali no macete. O jeitinho pá. brasileiro. Porque do outro jeito, irmão, os caras que... Eu, assim, eu paguei vamos lá, sei lá, custa 100 dólares essa porra aqui. Uhum. Chego aqui, eu tenho que pagar mais 100 para eu poder entrar com o bagulho no Brasil. Entendi. Se existisse uma empresa brasileira fazendo essa porra aqui, eu não ia me dar o trabalho de ir lá buscar. Mesmo Entendi. que eu fosse pagar, vai... 120 dólares num bagulho aqui no Brasil, nessa claro. porra aqui. Eu não, assim, para mim é muito melhor, sabe? Entendi. Esse microfone aqui, a gente foi buscar lá no Paraguai, porque ele não existe no Brasil. Quando, na verdade, ele vem para o Brasil com o dobro do preço, Entendi. tá ligado? Então, assim, a gente tem, a gente tem um problema aí que eu, que eu enxergo. Tem muita coisa que é vendida nessas paradas aí uhum. que elas só não existem no Brasil. Não tem uma indústria brasileira produzindo que, essa que porra. Que produz né? é isso. Entendeu? Então, assim, eu não consigo enxergar como proteger a indústria brasileira... Entendi. Porque ela nem existe. Entendi. Tá ligado? Então, assim... É, é... Por isso que é bom a gente conversar, e é por isso que está em construção o projeto. Justamente para a gente poder ajustar ouvir todos os lados e ajustar. Isso vai passar ainda por vários debates, vai passar por audiências públicas, vai chamar os empresários, vai chamar essas empresas para chegar num denominador comum, para que o nosso intuito sempre é proteger né, é, os empresários que hoje vivem dessa, dessa situação. Uhum. Em que, porra, foi igual às festas clandestinas. Por exemplo, quando procuraram a gente, falaram, meu irmão, eu estou com uma casa minha fechada, Porra, pagando meus impostos, não demitir meus funcionários e do outro lado da rua o cara está abrindo todo dia, fazendo uma festa clandestina aqui. Como é que eu faço? Que, que, qual é a solução que eu tenho para fazer? O nome já fala, clandestino. Então a gente foi e trabalhou e fez um trabalho que, sabe, para a gente foi um trabalho que é, resultou... Inclusive salvando vidas, inclusive mudando toda a história, o processo da pandemia, principalmente na cidade de São Paulo. Esse lance, é que assim. é Não estou falando do lance de fechar as festas e tudo Sim. mais. Mas assim, é, essa parada de, de. É porque eu vejo que a gente já tem uma. Por exemplo, o a... imposto sobre consumo, uhum. para mim, ele é criminoso já. Sabe? O jeito que. Porque assim, eu compro essa água. O cara lá do Capão Redondo compra essa água, ele vai pagar a mesma coisa que eu, Sim. sendo que eu tenho muito mais condição de comprar essa porra do que ele. Então, no fim das contas, fica absolutamente desproporcional. E, porra, quanto mais é, impostos a gente fizer... Quem é que compra o cara? Quem é que compra os bagulho na AliExpress? É o fudido, irmão. Com todo respeito, tá ligado? Então, assim, a gente fuder essa parada, eu acho que a gente vai fuder mais o cara que já tá Mas fudido. Mas o intuito não é fuder. O intuito é você regulamentar, regularizar de maneira que possa... Hum. É, é, é fazer com que todos os lados fiquem bem. O intuito não é ah vamos foder, vamos criar um, um, um imposto, vamos sacanear. Não é não é isso. A gente está querendo é fazer com que a coisa se torne, sabe? É, no mínimo, porra. É, é... Tá em que etapa você falou que é um projeto? É um projeto. É um esse projeto. Pro, esse gente... projeto é a primeira etapa. É a primeira etapa. Ainda tem muita coisa e pode ser até que não seja aprovado, entendeu? Pode ser até que não seja aprovado. Pode ser que a Shopee e outros façam o é, um lobby em cima de um monte de deputado que chega lá na hora e fala não, não, não, e já era. É isso aí, Shopee, entendeu? faz o lobby lá, maneirão, <risos> vai pra cima dos caras aí, pau no cu do frota nessa hora <risos> Com todo respeito, claro. Assim, porque é, uma parada que é interessante da democracia é eu poder discordar de claro, você ué. com todo respeito. Claro, mas, pô, é. você tem todo o direito de discordar, ué. Porra, é Frota, deixa eu, deixa eu me intrometer só um pouquinho, desculpa ué, aí. Fala. Mas não seria mais melhor dedicar essa energia de, para deixar o jogo igual? Não é melhor a gente repensar os impostos que estão aqui ao invés de querer passar para frente uma parada também que tá meio errada? Pode ser também, é uma ideia boa. Porque eu sinto que é sempre boa. quem se fode é a galera O país é um país que paga muitos impostos. É, e, e até porque um retorno eles pagam muito um imposto pequeno, lá na China também, que, né? Que tem um retorno empresas. muito pequeno da, da, das coisas, entendeu? Eu, eu, eu entendo isso também. O Brasil é um país que a gente paga muitos impostos e, e tem um, um serviço, um retorno muito... A quem do que a gente paga imposto. Mas esse projeto, especificamente, a gente não está buscando aqui é, é, foder o, o, determinada classe ou não. A gente quer equilibrar é, essa questão dessas empresas. Colocar que essas todo empresas, mundo em pé de igualdade. Porque essas empresas, elas realmente, elas têm incomodado, elas têm usufruído, elas têm passado dos limites. Nós temos uma... São milhares e milhares de denúncias, sabe? De pessoas que trabalham e que não acham brasileiros que trabalham, é, que pagam seus impostos e que acham que. e mostram para a gente que eles estão sendo lesados, entendeu? São milhares. Então a gente quer equilibrar isso, nada mais. É, bom, é, é, eu entendo o que você está falando, eu entendo a posição dos caras que estão tentando se segurar e tudo mais, mas para mim isso daí é uma expressão física do que é... do que... do futuro. Que nem assim, é... Uber o uhum. Uber. Aí eu vou foder o Uber pra manter o táxi? Não sei. Eu vou foder a internet pra manter a televisão? Acho que as coisas, elas vêm. E a gente não tem muito pra onde correr. Então, assim, o meu pai... Eu, eu falo isso em detrimento do meu pai, inclusive. Okay. O meu pai, lá em, na década de 90... Ele fazia... Ele, ele até hoje, na verdade. Mas assim, na, nessa época, ele tava bem, ele trabalhava fazendo silk screen. Com bagulho de vestuário e tudo mais. Veio a China, fudeu ele. Porque os preços eram muito mais baixos, as coisas eram muito mais baratas, não sei o quê. E ele se fodeu nessa porra. Mas é assim que o mundo se configura. Eu acho que vem o novo e fode o velho. Não tem muito ponto de correr, entendeu? Então, assim, é, é, eu vejo essa, esse comércio facilitado entre as nações como o caminho natural que a gente vai ter que sim, vai ter que aceitar. Não, é isso sim. Agora a internet ela, ela trouxe, por exemplo, a possibilidade da gente se conectar às informações do mundo inteiro. A princípio todo mundo queria isso tudo de graça. Uhum. Só cara não dá para sobreviver. As mídias que estão ali começaram a fechar conteúdo depois de uns anos. E agora, quase todas as grandes mídias, você, a maior parte do conteúdo você vai pagar para ver. É, no fim, foi uma maneira de regular isso aí, entendeu? Porque senão as, essas mídias iam falir, elas precisam sobreviver. Nesse caso, é, a gente tem produtos que estão sendo trazidos para o Brasil e tem uma galera que está se aproveitando de uma brecha para vender esse produto numa condição que os brasileiros não vão ter como. Porque aqui vai ter uma série... Aí ou você tira o imposto ou você cria um imposto. Mas, de alguma maneira, faz sentido você regulamentar isso. Você não vai evitar que exista esse comércio. Vem chopear. Agora, porra, os brasileiros precisam estar tá em pé de igualdade. Porque você precisa proteger também. Isso é o algo seu... que se faz no mundo inteiro, inclusive. O mundo inclusive. inteiro protege é. o, teu, o teu, cara. Isso é normal. Mas você concorda com Mas que eu concordo totalmente coisas... que não tem como voltar, velho. Você tem que tentar se adaptar. Uma das maneiras de se adaptar, ou é cortando imposto, ou é criando imposto. Mas você tem que regulamentar. Você também não pode deixar totalmente orgânico pra ver no que dá. O Deus dará. Porque dá merda. Dá, dá merda. Em uma hora você vai. Enfim. Dá merda. Eu, Mas, ser, eu tô falando do lado do. do... Do consumidor, do povo, sim, tá sim. muito bom a gente ter essa opção. Eu adoro comprar no AliExpress também, tá ligado? É. Adoro. É que assim, a verdade é que tem tanta coisa lá que não tem outro lugar. É, também. Entendeu? Alguns produtos você só vê ali. Enfim. Lá é a, a da... é a 25 da 25, internet. Da, internet, é, da internet. Como é que é o nome do shopping, ali da 25? É. Sei lá. Galeria Pajé. É. Verdade. Galeria Pagé da Parada. É, no fim é isso. E a Galeria Pajá não existe? Ela existe. Existe, existe mas os caras dão bote lá. O bote e vai. violento. Rola o bote. A Porra, polícia vai. Isso é uma parada interessante também, porque entra governo, sai governo lá, a porrada continua comendo nos caras, né, cara? É foda. Lá continua, é. Mas, cara, é como eu te falei, isso é um projeto, a gente ainda vai discutir muito sobre esse projeto, assim como tantos outros projetos. Eu acho que a Câmara ela, ela é isso, ela é uma casa para você discutir, para você colocar as ideias, né, para você poder debater as ideias e chegar num denominador comum, quantos projetos. Tomara ele... que que o tá está bom. Não quero mais teu projeto vá pro com... vinagre, com... mas tomara que ele vire, desfuder os outros. Como que, como desfudeu. que, desfudeu. mas como que como que quantos projetos a gente faz e porra, fica pelo meio do caminho, ou eles vão mudando, vão se adaptando, as pessoas... Está aberto, quando você faz um projeto desse, você joga ele na rede da Câmara e vários deputados podem opinar sobre isso, pode, pode emendar sobre isso, pode trazer uma nova ideia, enfim. Para quando ele for para a comissão, para isso que ele existe a comissão, que aí quando o projeto ele sai e vai para a comissão, na comissão é a hora da gente começar a falar, olha... Isso aqui é legal. Isso aqui não é legal desse projeto. Concordo, Concordo? concordo. Pô, é verdade. Vamos tirar isso? E dá para colocar isso? Dá. E aí você vai construindo, cara. Porque é, é, é, você é, legislar, você trabalhar dentro da, da Câmara é isso. É você construir um projeto. E aí você vai montando esse projeto. Vai, vai ouvindo todas a, todos os lados. Chama as pessoas chamam o empresário que se sente é, lesado. É, lesado, chama o, a, o, o presidente da Chopia, aí tem as defesas todas, as pessoas vão falando e pô, ó, esse é o texto final, tá bom para você, tá bom para você, tá bom para você, para mim tá, tá legal, tá legal, tá legal, então vamos levar para plenário, tá aprovado aqui, tá, porque um projeto ele é mais difícil ser aprovado na comissão do que na Câmara, do que dentro do plenário. Por quê? Porque ali na comissão estão poucos deputados, mas pessoas que estão debruçadas sobre aquele tema, entendeu? Seja ele na comissão da mulher, seja ele em é, qualquer outra comissão, que ela especificamente vai analisar aquele tema. Se passa ali, é porque pô, várias cabeças... Pensaram, prepararam e aí dispara ele para dentro do plenário. Então, até ele chegar no plenário... Outro dia a gente votou um projeto de 1994. Caralho! É, olha quanto tempo ficou parado.